da sala, ó, essa daqui é a sala, começa aqui, vai até lá na frente, é sala de TV com sala de jantar, tá? Então aqui, ó, vai ser o painel da televisão, aqui tem a janela que eu vou colocar a cortina, sofá vai aqui e lá na frente eu vou colocar uma mesa de jantar. Gente, vai ficar muito lindo aqui, eu quero fazer o rebaixamento do teto também em gesso, sabe? Colocar luminárias, colocar um lustre. Vai ficar bem legal, ó. Aí tem a escada, que vai pro segundo andar. Ah, e vamos colocar com o rimão também, tá? Nas escadas. Por segurança, né? Porque quando a taninha tomar uma breja, como que ela vai subir essa escada, tonta? Ela cai dessa escada. Oi, vida! Tudo bem com vocês? Porque eu tô... Ai, gente, eu tô tão feliz. Hoje é o dia de mostrar pra vocês como que ficou, como que tá ficando a nossa sala de estar barra sala de jantar, né? Que é uma sala integrada aí com... Eita! Saúde, filho! Vem aqui com a mamãe. Vem aqui dar oi pro pessoal. Olha a mamãe, eu tô tossindo. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, se você tá chegando agora, já é véi de guerra, não esquece de deixar seu like, isso ajuda muito o canal da Pretinha quer é crescer, eu sei que eu tô meio sumidinha aqui esses dias é por conta da reforma eu tô bem, assim, bem cansada ultimamente, mas eu vou voltar com tudo pro canal ainda mais agora que a gente tá finalizando a reforma se você tá chegando aqui agora se inscreve no canal, tá bom? deixa seu like também, já ativa as notificações que sempre que eu postar vídeozinho aqui pra vocês vocês vão receber uma notificação, tá bom? e é isso, bora começar esse vídeo? Música <risos> Primeiro, vamos falar, né, desse porcelanato da escada, que eu coloquei o crema também da Helena Porcelanato. É o mesmo porcelanato da parede da cozinha e do chão da casa toda, na parte de baixo. Falta colocar o resto das lâmpadas, não coloquei todas as lâmpadas ainda, coloquei só uma pra testar, são cinco, por isso que tá bem escuro, assim. Bora lá! Daqui já dá pra ver outra coisa, né, outra visão, Olhem esses rodapés Rodapé de polistireno, gente a coisa mais linda Olhem esse porcelanato, gente Que coisa linda Falta terminar de rejuntar ainda O meu azulejista vai rejuntar tudo novamente Por conta que depois que eu fiz a piscina Deu uma encardidinha nos rejuntes Mas olhem a beleza Desse porcelanato Detroit crema Olha, olha isso ele é muito lindo. Ele é o polido, tá? É o Detroit crema polido. Olhem essa sala, Brasil. Isso porque ainda não está totalmente pronta. Falta colocar o ar-condicionado bem ali. O Lustre. Olhem esse papel de parede. Falta colocar ainda o corrimão da escada, tá? Tá em fabricação, que aqui vai ser vidro. Essa parte todinha vai ser de vidro, o corrimão da escada. Coloquei a porta de blindex, como eu falei pra vocês, que eu ia colocar pra dividir a cozinha, lembra? Falta ainda pintar. Passar o verniz nelas pra deixá-las bem bonitas. Ainda não fez isso, tá? Olhem esse papel de parede também que lindo, minha mesa Aí aqui, ó A gente fez uma parede 3D Aqui ia ser o meu jardim de inverno Porém não sei mais se eu vou fazer um jardim de inverno Porque a mesa ficou muito próxima a parede, então não vai sobrar um espaço tão bacana, mas talvez eu coloque alguns vasos aqui, não sei falta tampar aquele buraquinho ali, falta terminar alguma, as pinturas aqui de acabamento tá vendo? Falta só os retoques finais, mas olhem essa sala que coisa mais linda gente, eu tô muito apaixonada pela nossa sala, séria ficou muito linda Mas poucas, tá ele não é totalmente sem cor, ele é um crema, mas ele tem tipo umas manchas, tá vendo? Umas nuances bem leves, ele não é totalmente liso, mas ele é polido, esmaltado, ó, lisinho, gente, brilha E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, é muito fácil fazer a limpeza desse porcelanato vocês não têm ideia, eu nem sofro. Eu passo uma vassoura, passo um paninho e o chão já tá brilhando. Vamos focar na beleza desse teto, dessas luzes que eu escolhi todas na Iluminim? Olha esse lustre, a coisa mais linda. Apesar de que eu tô querendo trocar o lustre, tô pensando em colocar esse daqui, ó. Que eu vou deixar aqui do ladinho pra vocês verem. O que, que vocês acham? Vocês acham que vai ficar legal? Ou eu deixo esse mesmo? Deixa aqui nos comentários pra mim saber, porque eu tô muito em dúvida. Toda parte de iluminação foi comprada na Iluminim pelo site. Eles enviam pra todo o Brasil, vocês têm meu cupom de desconto, vou deixar aqui na tela. Os spots eu comprei lá, esse paflon aqui do meio também comprei lá. Tudo em LED, tudo da Iluminim LED, gente. O lustre, o lustre da escada muito lindo. Ai, vidas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá muito diferente a nossa sala, né? Quem acompanhou o vídeo do tour pela Casa Nova quando a gente comprou essa casa, ela já tá completamente diferente. Ainda faltam algumas coisas, falta colocar cortina, falta terminar de instalar, né, o ar condicionado, algumas coisas de decoração que então eu preciso colocar mais algumas coisas aqui, ó, algum aparador, enfim, algumas coisinhas pra preencher, porque eu ainda tô achando que a sala tá bem vazia. Não sei vocês. Me deem opiniões aqui. Deixem dicas aqui embaixo. Comentem o que vocês querem que eu coloque aqui. O que vocês acham que tá faltando. Eu gosto que vocês interagem comigo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like aqui, por favor. Eu juro, eu prometo. Juro não, eu prometo que eu vou aparecer mais aqui. Tá bom? Essa semana vai ter vídeo a semana toda no canal. Um beijo, eu amo vocês. Tamo junto.